Eu preciso criar um canal do YouTube, mas eu não tenho computador, eu preciso criar através do celular. Como que eu faço? Será que isso é possível? Você também não sabe criar um canal do YouTube através do seu celular? Olá, eu me chamo lucy Barbosa do blog lucibarbosa.com.br e nesse vídeo eu vou te ensinar passo a passo como você fazer a sua conta no YouTube, seu canal, apenas com seu celular. Simples e prático. Em poucos passos você vai aprender mas antes disso eu vou te convidar para você se inscrever e ativar o sininho das notificações se você quiser continuar recebendo os meus conteúdos para o YouTube estar te avisando sempre que eu subir um vídeo novo aqui, combinado? Então, sem muita enrolação, vamos para a tela do meu celular que eu vou te ensinar rapidinho como criar sua conta no YouTube. Então, primeiro você tem que ter é, o aplicativo do YouTube no seu celular, então você vai clicar nele. Agora você vai clicar é, aqui nesse, onde tem esse L aqui, tá? Em seguida, você vai clicar aqui nesse mais. Caso você tenha um e-mail do Gmail criado já, você pode colocar ele aqui. Mas eu vou criar tudo do zero para você ver como funciona. Então a gente vai clicar aqui em criar conta. Aí você vai colocar o seu nome, né? Digamos que eu vou colocar o meu. Agora eu vou clicar aqui em próxima. Aqui você vai colocar os seus dados. Quando você colocar os dados, você vai vir para essa página. Você vai clicar em próxima e vir para essa página. Você percebe que aqui ele dá algumas opções, porque é, provavelmente meu nome já está usado daquela forma, né? É, então, você vai poder criar outro endereço ou clicar nesse um desses dois de cima. Vocês podem também estar usando o nome do projeto de vocês. Então, se, você, se vocês tiverem o um nome de projeto, para emagrecer alguma coisa, é, blog de alguma coisa, né? Vocês podem estar colocando aí clicar aqui em próxima. Então, eu vou só simular um número aí, sei lá, para poder seguir, tá? Então, foi, Lucilene Barbosa 019. E aqui você vai criar uma senha. Aqui você vai ler as informações, tá? Se você quiser adicionar um número de telefone, você pode clicar aqui em sim. ler os termos, né, de privacidade, você lê tudo direitinho, clica em concordo. E aqui ele vai mostrar todos os recursos que você vai ter acesso com essa conta. Google Play, Gmail, Maps, YouTube e o Google Drive. Você vai clicar em Próxima. Então, já vai vir para essa parte aqui, você vai clicar lá no seu nome lá em cima. Você vai clicar aqui em Seu Canal. E agora sim, você vai criar o canal do YouTube. E aí, você vai usar aqui o nome que você quer usar no seu canal. Tá? De acordo com o assunto que você vai tratar no seu canal. E aí você clica em criar canal. Canal criado, você viu que passou bem rapidinho ali. Pronto, aí o que, é que você vai fazer agora? Agora você pode estar tá clicando aí no L, colocando a foto de perfil. E nessa parte cinza você pode colocar uma foto de capa. Aí você pode usar os aplicativos para fazer essas capas, tá? E aqui nessa câmerazinha você pode estar tá subindo seus vídeos. Aí você escolhe algum vídeo na galeria, tá? E sobe. E aí você vai ter o título, a descrição, né? A privacidade, se é público se é não listado. É, depois de escrever todas essas informações você vai clicar é, na setinha lá em cima. Pronto. Agora está rolando o seu vídeo, né? Tá subindo. Você também pode vir aí no buscador, por exemplo, e clicar Lúcia Barbosa Digital, tá? Procura aí esse nome. Então, você vai aí em se inscrever, tá? Quando você se inscrever nesse canal maravilhoso, você Opa. ativa os sininhos também, tá? Não esquece, não. É muito importante ativar o sininho das notificações, tá joia? E pode navegar à vontade nesse canal que você vai achar muito vídeo que vai te ajudar aí na sua carreira no marketing digital. Viu como é fácil e super rápido você fazer o seu canal do YouTube através do celular? Então já que você agora se inscreveu você vai poder aí navegar pelo, pelos vídeos que você quer, tá curtindo, comentando, assistindo e também tá produzindo seus próprios conteúdos aqui para o seu público que está aguardando aí através do YouTube. Se você quer aprender um pouco mais sobre o YouTube, então clica na descrição que você vai entrar no grupo VIP do WhatsApp para você receber vários vídeos gratuitos é, sobre é, como fazer vídeos, trabalhar através do YouTube e poder ter uma renda aí bacana, tá certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau.